de final de ano, você quer ficar com cabelo vivo, maravilhoso, vamos pelo um cronograma capilar com menos de 50 reais. É possível? Vem comigo. Mas calma, se tu por acaso é nova por aqui, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Nesse mês estamos tendo vídeo todos os dias, ao meio dia aqui no canal, com conteúdo variado. E se você por acaso não sabe que é cronograma capilar é uma agendinha que vai ajudar a dar aquilo que o seu cabelo precisa. e Hidatação, Nutrição e reconstrução. A hidratação ela é responsável por devolver água ao seu fio, vai devolver hidratação, como o nome já diz e dar maciez e brilho ao seu cabelo. A nutrição vai devolver os nutrientes, como o próprio nome já diz e você utiliza muitos óleos, porque eles que vão devolver a gordura que o seu cabelo precisa, principalmente cabelo cacheado e crespo. E a reconstrução, normalmente você utiliza queratina ou produtos com biotina, creatina, lucruína no final. Vão repor a massa do seu fio, encorpar o seu cabelo, fortalecer e evitar que ele parta, principalmente pra que tem descoloração. Aqui no canal eu ensinei como fazer o cronograma capilar. Se você não sabe como fazer, eu vou linkar aqui nos cards pra vocês pra seguir tudo certinho. Mas simbora pro cronograma baratinho, que é o que vocês querem ver aqui no canal, né? O primeiro item do seu cronograma capilar inteiro é a máscara de tratamento, que vai ser a base dos seus tratamentos, hidratação, reconstrução e nutrição. Uma máscara que eu tenho para indicar para vocês é a de pantenol que é assim, apenas maravilhosa. Ela é muito hidratante, repõe a água do fio, que ela tem da panthenol na composição, vai fazer o seu cabelo ficar mais amoliente, brilhoso e definido. E o melhor de tudo... Rende 50 aplicações e é de 1kg. Na etapa de hidratação também, se por acaso a sua máscara não for a hidropotenol hidratante, se você tiver uma máscara como essa aqui, que é mix de óleos, que é liberada para low para as amigas que seguem a técnica, você pode adicionar o Pantovite, que ele vai hidratar o seu cabelo, vai levar mais água para o seu fio e vai nutrir também junto com a máscara. Então vai dar mais brilho, malemolência e amolência aos seus fios naquele preço que a gente ama etapa de nutrição que a gente mais usa óleo meu amor cabelo cacheado e crespo ama óleo mas o cabelo liso também pode utilizar para fazer meditação noturna ou com um pré -poo. eu amo usar esses olhinhos porque eles têm de várias formas tem de óleo de coco óleo de girassol mix de óleo tem um óleo bom enfim tem uma variedade de óleos que eu já usei para as camisas que estão no final inclusive já acabou na verdade porque eles são muito bons para levar em viagem nutre muito o cabelo para quem tem cabelo cacheado e crespo vai dar mais definição e no programa capilar, você mistura uma tampinha desse aqui na sua máscara de tratamento e ela fica uma etapa de nutrição, ou seja, tudo certo no precinho. E na etapa de reconstrução, você vai utilizar a sua máscara de tratamento com duas colheres de queratina líquida. A queratina, ela vai devolver massa ao seu fio, principalmente para cabelos descoloridos e frágeis e elásticos que estão partindo muito, que fizeram descoloração há pouco tempo, tintura ou algum tipo de química. Se o seu cabelo ele não tem descoloração, não tem química, você faz uma reconstrução uma vez por mês, mais ou menos. Se tem descoloração, duas vezes no mês já é o suficiente. E aquele esquema de sempre: dica boa, é dica compartilhada. Manda esse vídeo para aquela sua amiga que acha que para ter cabelo bonito tem que pagar caro, tem não, amiga? Só pega aqui meu canal, só tem dica babadeira baratinha, do um jeito que a gente ama. E como sempre, se inscreve no canal se não for inscrito no canal, deixa seu like, escreve se mais vídeos desse tipo aqui para vocês. Eu faço vários. E um beijo, até o próximo vídeo. E tchau. O próximo vídeo causa é amanhã, né? Até amanhã. Tchau.